A maior loja de cadeiras da internet agora traz a você os melhores preços do mercado. Ofertas especiais e cadeiras. Cadeira base fixa Vegas, só 10 de R$ 28,49. Cadeira secretária Arezzo Preta, só 10 de R$ 34,19. Cadeira Sarinenha, apenas 10 de R$ 53,99. Cadeira diretor Fênix Bege, só 10 de R$ 60,29. E mais, todo site em 10 vezes sem juros, com entrega rápida e econômica. Aproveite! ecadeiras.com.br